Fala irmãos, estamos aqui no Monte das Oliveiras, no Monte do Atalaia, perto do usuário do da Raposo Tavares E eu vou compartilhar uma visão que eu tive, logo que eu cheguei no monte, fechei o olho, já comecei a ver, nem consegui olhar direito hoje Eu vi como se fossem três madeiras, duas assim e uma mais reta, formando esse símbolo E, e aquilo abria e fechava, quando abria, eu vi que dentro daquela, daquele buraco, daquela sombra, daquela caverna Tinha uma mulher com uma criança, que eu acho que era uma menina e, e abria e fechava Quando eu vi aquilo, eu tive o ímpeto de falar Que Deus liberte ela Então quando abre Eu já me vejo dentro da caverna mas na, Dentro da visão, mas não estava com eles ali E eu vejo um nariz de urso querendo entrar naquele lugar De forma violenta e agressiva Aí eu percebi que aquela caverna Era como se fosse a proteção Daquela mãe e daquela criança Contra aquele urso violento Aquele urso agressivo Aí eu perguntei para Jesus O né, que, que eu faço? Ele falou, você sabe o que você tem que fazer. Aí eu orei em nome de Jesus para aquele urso ir embora, longe dali e não voltasse mais. Aí bateu um grande vento e eu vejo o urso indo embora ali, é, capotando com aquela força daquele vento. Aí eu ponho a mão no buraco, chamo ali para fora, a mãe me dá primeiro a criança, que eu acalento e falo, oh, tá tudo bem e tal. Depois vem a mãe, sai, eu dou a criança para a mãe, eu falei que tava tudo bem e tal. Então a mãe falou, obrigada. E eu falei, não precisa me agradecer, porque não fui eu que te libertei. Quem libertou vocês foi Jesus. E se eu tô aqui, é porque Jesus já estava no processo de libertação e me enviou só para tirar vocês. Mas foi Ele que fez. Ele é que ama vocês e libertou vocês. Né? E eles tavam, elas estavam elas ali dentro daquele cativeiro. E eu perguntei, quanto tempo vocês estão aí dentro? E ela falou, estamos aqui há dois anos. Eu falei, por que, que vocês entraram aí? Falei, porque esse urso começou a vir e devorar muitas pessoas. Muitas pessoas morreram. E a gente conseguiu ficar liberta aqui. Aí depois veio a palavra de Jesus para mim falando que tem várias pessoas que estão aprisionadas há dois anos e que a gente, eu e não só para mim, mas outros irmãos, foram enviados para libertar essas pessoas que estão aprisionadas por dois anos. Tudo bem que o cativeiro no contexto era para proteção, mas elas estão oprimidas há dois anos, talvez seja a melhor palavra, oprimidas pela violência, agressividade e opressão desses ursos, que dá para entender como uma realidade espiritual, depois a gente vai compartilhar aí dois versículos para ajudar a entender o contexto dessa palavra, do significado desse urso. Aí depois eu via essas três madeiras que eu falei que estavam fechando o cativeiro e eu vi um anjo com asas e, e braços e ele puxa aquelas madeiras e eu percebi que eram espadas. então Deus tinha mandado os anjos para proteger essas pessoas com essas espadas que estavam dentro desses buracos e o anjo tira as espadas e sobe para o céu. O tempo de proteção do anjo, dos anjos, já acabou. Agora é o momento da gente ir e fazer o que a gente sabe que tem que fazer, dar a palavra de libertação e de decreto para tirar essas pessoas que estão oprimidas. Por outro lado, também é o tempo dos próprios dominadores que estão influenciados por esse espírito de urso serem libertos por uma palavra de exposição de luz em amor, né? com intenção de libertação, não com intenção de destruição. A gente vai falar um pouco mais sobre isso na próxima live, que vai acontecer provavelmente na minha casa, e a gente pode explicar melhor com palavras e os contextos significados desse urso. Falou!